Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Me falaram que você queria uma dica quente aí para a sua OAB. Então, vou falar de um tema que vai cair na sua OB em Direito Ambiental. Vamos falar um pouquinho sobre competência administrativa ou competência material. Pergunta é, quem tem competência para cuidar do meio ambiente? Quem tem competência para proteger o meio ambiente? Quem tem competência para aplicar sanções na área ambiental? Resposta a todos os entes da federação. União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ok? Põe na tela aí, diretor. Então vamos lá, competência administrativa. Lembre do seu concurso aí, para sua prova da OAB, competência comum, tá? Pode cair em ambiental ou em constitucional, de todos os entes, tá? União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Que me interessa aqui especificamente a área ambiental, proteger documentos, proteger obras e outros bens de valor artístico, histórico, cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios ar arqueológicos, além da proteção ao meio ambiente e o combate à poluição em... Qualquer de suas formas. Então, seja poluição é, visual, seja poluição sonora, seja poluição hídrica, etc. Todos os entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm competência. Da mesma forma, competência para... Preservação de florestas, preservação da fauna e flora. E lembrando, em constitucional, essa competência pode ser chamada também de competência comum, com competência cumulativa ou alguns autores ainda chamam de competência paralela. Queria dica rápida? Continue comigo.